Falei que, que faltou um pouquinho naquele jogo contra a Fúria. O safe jogando na calma, nesse pezinho, olhando o corredor. O Nex, um bom entre, ó, fazendo esses duelos, ó. Nossa, como cagou o Flames, hein, mano? Nossa, o Flames, ele já tava... Ficou com dois de HP, cara. 2 de HP, velho. Beleza, explodido, explodido. 3x4, caiu o safe agora. O Bisquela tá com 18, tomou ali. Acredito que tiro no pé.